A gente vai fazer comida! E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu tô participando do primeiro desafio Melios. e eu vou explicar pra vocês como tá funfando tudo isso. Meu amigo me mandou uma mensagem falando que tá vindo aqui em casa. Eu tenho 30 minutos pra preparar aquela janta da hora pra ele porque senão vai ficar feio. Pra quem ainda não sabe como funciona a Melius, ela devolve pra você parte do seu dinheiro todas as vezes em que você compra nas maiores lojas online do Brasil. E em novembro ela preparou um presente especial pra vocês. Comprando na Beleza da Web, você recebe 20% do valor da sua compra de volta. Então entra no site da Melius e aproveita E é lógico, não esquece de votar em mim pro concurso clicando no coraçãozinho. O que nós precisamos fazer é manter o sujeito, até o mínimo. Tirar nossas blindas na noite, ainda melhor! Tirar as luzes fora! Nós tentamos fazer esse lugar mais... Amigo, tô indo comer daqui uns 30 minutos na sua casa, porque tô com fome e em casa não tem comida. Sério? Então tá. Beijos, logo eu tô aí. Ferrou. Seu amigo acabou de chegar para jantar? E você não tem a mínima ideia do que fazer em 30 minutos? A sua geladeira está super vazia e você não tem como ir no supermercado agora? Seu problema acabou? Conheça agora o supremo, incrível, delicioso, escondidinho, matador de fome das galáxias distantes. E em passo simples, promete acabar com a sua fome em 30 minutos. Então, pegue seu avental e anote os ingredientes. Batatas. As suas últimas mussarelas. Bem com frito do almoço. Wait, calabresa moída que sobrou do pastel. E aquele finalzinho de carne moída que estava congelada. Um copo de leite. O finalzinho do requeijão. Manteiga Afogue as batatas e deixe elas lá até que fiquem cozidas Enquanto isso, tempere a seu gosto a carne moída e a calabresa picada Com as batatas já cozidas, tire a casca e as amasse bem em uma outra panela, coloque a manteiga, as batatas e o leite. E mexa bem até que forme um purê. Tempere a seu gosto tudo isso enquanto a carne refoga. Com a carne já refogada, adicione o bacon frito e o requeijão e mexa tudo. No refratário, intercale camadas de purê e carne. Coloque a mussarela em cima de tudo e leve ao forno para gratinar o queijo. O recheio desse prato pode ser com qualquer coisa que você tenha na sua geladeira. É hora de matar a fome com seu amigo. Um, dois, três e atacar! É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da receita você aí do outro lado fez a receita, me manda foto Eu adoro ver o que vocês estão fazendo aí do outro lado Eu gosto muito também de saber o que vocês estão achando De tudo que eu tô fazendo aqui no canal Então não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Pra ficar por dentro de tudo que eu apronto aqui Me siga nas redes sociais É isso aí pessoal, até a próxima e falou! O amor, o que ele é?